Você primeiro você tem que entender o que é uma amarração. O que é amarração? Assim. Ela te engoliu, cara. Ah, ela te... Seu problema? Talvez vez ela tinha me feitiçado. Feitiço, ele foi lançado aqui dentro da sua casa. você não, não brinca mais, sabe? Vamos dançar, vamos dançar. Vai se divertir com seus piriguetes? Amor, não é piriguete, é internet. Põe os pingos no cesto. Caramba, meu Deus. Eu vou ficar aqui duas semanas. Mas que duas semanas? Você tá louca? Vai ficar duas semanas você vai voltar pra casa. Você tá querendo feitiçar lá? Você quer amor facilitar? Eu? Não vou voltar. O que é que você tá me escondendo? Nada. Você ficou louco, é Eric! Eu sou envotei ou não? Olha, eu não posso dizer. Eu sou psicanalista, não magicien. Olha, tia. maior dos fetiches é aquele que você fez assim mesmo. casa. casar. Tá ouvindo, gostou? E você está ouvindo, amigo? Não, não, ah, vai, não, é um... não. O problema não tá com você, tá com ele. Chama tá louca. Você tá doido, cabeça, entende?